Quando eu digo pessoas, não há é as pessoas que veem, são as pessoas que alimentam, ou seja, as agências e as marcas, e não percebem que também estou dar tiros no pé, porque ao mesmo tempo que neste momento tem um grosso eh, enorme de, de, de, de income, mesmo monetário, eh, por causa do reconhecimento e por causa disto tudo, que, que nós sabemos como se trabalha, mas amanhã vão deixar de tê-lo porque há uma má notícia que rebenta com toda uma estratégia que foi delineada ao minuto durante os últimos dois anos, com os influências Influencers muito bem escolhidos. E uh, isto tem acontecido, com, agora há um no hospital, ontem houve outro que foi preso por qualquer coisa. Outro não. Isto não é muito mal para as marcas estarem associadas a pessoas que de repente não sabem de onde é que vêm e para onde é que vão, aparecem porque dizem umas palermices, e depois é isso. Enquanto que no blog escrito uh, nós podemos pedir desculpa quando as coisas não correm bem Uh, e alterar parte do texto ou pôr um comunicado da parte que ofendemos, a dizer, é pá, não concordo com nada daquilo que tu escreveste, nós, é pá, meia culpa, ok, vamos lá por aqui um bocadinho a dizer, pá, perdão, perdão, nos, nos vídeos e também nos podcasts, nos vídeos não há esta hipótese, não, cons não consegues ir editar um vídeo que já foi visto por não sei quantas pessoas e que está no YouTube. E isto é perigosíssimo, para quem o faz, não é? Agora. Um podcast é a mesma coisa, mas porque também estamos ali, tá, pronto, tá, está, está no mundo, não é? Mas eu acho que as pessoas que fazem um podcast são um bocadinho mais, um, esse... Um, como é que eu te por isto para não... para não chatear ninguém? Uh, são mais cientes daquilo que podem dizer. Não precisamos fazer barulho, nem bater nas mesas, nem dizer palermices ou, ou as neiras, para nos fazer notar, nem cabelo de uma cor, essas coisas todas. É a nossa voz, muitas vezes com vídeo, outras vezes não, é a nossa voz, como a antiga rádio, que vai acompanhar uh, o ouvinte uh, no seu carro, à noite, em casa, bah, whatever, não é? nas férias. O, o meu podcast é muito recente e eu vi que tive nas férias em agosto um pico enorme de, de audições que agora já decaiu, já naturalmente porque as pessoas deixam de ter o tempo, não é? Mas isto mostrou-me, felizmente, para aí, para aí as pessoas leem isto ou ouvem isto quando têm tempo.